Bom dia, Pingo! Hoje nós estamos aqui na saída de trás da nossa casa. Tem esse deckzinho aqui que eu já passei uma pá para limpar um pouco da neve. E aqui está a Lídia e o Pingo. E a gente vai dar uma voltinha, né? Por que você não colocou aí no chão ainda? Porque ele tá com frio, estou Mas se ele ficar parado, ele vai ficar com mais frio, ele tem que correr. Coloca no chão para nós ver ainda, andar. Mas aqui a neve está alta, tem que ser para lá. Então vamos lá para a calçada para poder colocar o Pingo. Pra se exercitar na neve E olha só galera Esse pedaço aqui eu não limpei Mas aqui ó Eu limpei ontem, você pode ver como que aqui Está mais fino, que isso aqui foi a quantidade de neve Que caiu durante a noite Tá lá Esse pedaço todo aqui eu limpei ontem ó. Tá vendo? Por isso que tá Esse espacinho aqui Aí coloca ele aí para ele andar um pouco Vamos Pingo Vem. Vem, Pingo. Vem, Pingo. Aí. Agora ele tá correndo. Se queimar, eu acho que ele vai... Ele vai começar a reclamar. Aí, agora o Pingo tá andando na neve. E esse pedaço aqui? É que os pessoal joga a neve pra cima. E você tá querendo ir onde? Lá pra lá, agora a gente tá um Então vamos? Uh. Então, não é porque você tá fora do Brasil que você tá fora de Minas Gerais que você não vai comunicar com as pessoas igual mineiro, né? Você vê algum canadense, alguma pessoa na rua você vira e fala como um bom mineiro uh. Bom, Todo mundo vai responder mesmo sem entender o que, que você tá falando e lá na outra rua, lá, tem um cachorrinho lá. Aqui não limpar a neve, então não dá pra andar aqui. A gente vai ter que andar no, na rua mesmo. Olha lá, tem um cachorrinho lá com o cara, ó. Ai! <risos> o Pingo não pode ver o um cachorro na rua, porque ele fica doido assim. Olha lá, tem outro cachorro lá também. Coloca aí no chão, mo só segurar a coleira dele. E agora você quer ir pra onde? Pra lá? Pra lá a gente não foi, não foi. Pra cá a gente foi, deu a volta no parque. Aqui foi onde a gente tirou aquele fotão bonitão meu que tá no Instagram. Uhum. uhum. Olha lá, a moça tá tirando a neve da rua e o cachorrinho tá aqui lá, lá. E o pinguim tá andando. Ó. Aí balançando. Aí ele gosta de andar na neve. A gente quer ver ele fazendo cocô na neve, né amor? Eu acho que não vai fazer não. Você acha que não vai conseguir cagar na neve, não? Eu acho que não. Eu acho que vai. Aí vamos mais para a esquerda aqui, porque aqui tá cheio de, de barco aqui vai jogando os produtos. E aí vai descongelando e fica enchendo de barro. Vamos no parque. É, mas pra ir não tem que entrar aqui, né? Aham. Tem que estar ali. Olha o cachorro. Só atravessar aqui, né? Olha lá, o cara atravessou também. Vão reto aqui, ó. Aí nós vamos lá no parque. Então agora a gente resolveu ir no parque. Olha só como tá aquele carro ali. Cheio de neve. O pingo não pode ver cachorro que ele fica doido. Aí, coloca aí no chão Colocou a coleira toda errada Para de xingar os, os coleguinhos. Então galera, o parque fica Bem ali no final Da rua Nós vamos entrar lá A gente foi no parque Só que a gente não gravou No vídeo aqui ainda não a gente vai gravar no vídeo depois o parque sem ter a neve para vocês verem como que é. Aí ele mija no chão, olha lá. Mijando na neve. O pingo... Olha lá, olha lá, Que legal. fazendo Fica paradinho. Ele mijou e saiu andando. Aí ah, pelo menos mijar e já mijou na neve. Será que mesmo estando na neve assim a gente pode... Deixar a bosta ali é Olha só com as casas tão bonitas Ali já mandou mostrar Isso aqui é a nossa vizinhança Fala aí com o pessoal Gente, olha só que lindo que tá ah, nossa, é As casas ficam lindas Esse espaço fica tudo bonito Olha só ah. Fica muito bonito Yeah. <laughs> Look at you, aren't you cute? Yeah. He, it's his first time on this note. Oh, oh, oh, oh! Yeah. He's he's gonna be warning you if any people go by. Can you smell my doggy? Can you smell my doggy? Maybe it's time. He yeah. Is he just a puppy? Yeah, he but he has four years old. Oh he's 4 years old. Oh yeah. well he, yeah. Mine was two before he got out of the frantic <laughs> Do anything, do everything. <laughs> so cute. Yeah. Mine will wear his jacket, but he's not putting boots on. <laughs> Bye. nice to meet you. Olha aqui Cara, traduz com galera aí, o que que a moça falou? Vou tentar colocar na legenda o que eu consegui entender que ela falou Vou última a frase que ela falou quando ela tava de costas, eu não consegui entender Mas, se você tá assistindo esse canal e sabe que a gente tá em Moncton no Canadá e quer vir pra cá Você deve ter entendido tudo mesmo sem legenda Então, se você quiser ver isso a parte de novo com a legenda, é só ativar a legenda do YouTube aí Que você vai entender o que que a gente conversou e o pingutico tá aí, ó. Aí vem no carro, aí é que tem que tomar muito cuidado. Olha lá como que o carro vai pro outro lado. Porque se o carro frear... Ah! O é, o, é o vizinho, o Ryan. Ele é nosso vizinho, ele é muito educado, gente. Vocês têm que ver, ele é uma gracinha. É nosso vizinho. Qualquer dia desse a gente vai ver se a gente grava alguma coisa com ele. Oh, nossa, aquela casa ali. Olá, gente, enfeites de Natal na porta. Aqui é muito comum com as pessoas enfeitarem a, a entrada da casa, né, no Natal. E ficar a coisa mais linda de noite, ficar acende tudo. Nossa, é lindo, gente. É lindo eu mesmo. eu sou a louca do Natal, então ano que vem me aguarde. Ano que vem me aguarde. <risos> e essa aqui é a primeira neve que caiu na estação, então... Caiu uma neve quando a gente estava aqui depois de quatro dias E aí depois E aí depois é, A neve descongelou rapidamente Vamos aqui, ó, a calçada aqui Aí a neve descongelou rapidamente Então ela caiu de madrugada E durante o dia ela já descongelou toda E essa neve aqui, ela caiu ontem, o dia inteiro E ela tá aqui até agora, ela não descongelou Provavelmente vai começar a descongelar agora à tarde Que vai sair um sol tanto que a neve já parou, o céu começou a abrir um pouco e aí quando o sol sair, essa neve que tá aqui na passagem, que você tira, ela descongela mais rápido. E depois essa aqui vai descongelando também com o tempo, se não tiver outra tempestade de neve de novo. Mas provavelmente não vai ter é, nessa semana, então essa semana ainda talvez a gente vai dar pra vir aqui e mostrar para vocês o parque sem neve. Porque aqui a gente tá entrando na área do parque. Tá sentindo frio frião. No nariz. Tá no nariz. Só, mas a, o corpo tá não sinto nada não. É bem tranquilo. E a mão? A mão tá, porque essa luva aqui não é a de sair, né? Eu peguei ela porque ela é mais fácil pra eu mexer como a gente tá com pingo, então é melhor. Mas eu tenho uma outra que ela é bem quentinha, eu não sinto nada. É, e essa luva minha aqui também é a luva da Lídia Mas ela dá para mexer no celular e na câmera Por isso que eu tô com ela E aqui a gente chegou no parquinho ele. É, deixa ele solto Solto assim Deixar a coleira para ele ir onde ele quiser Mas não soltar a coleira Aqui é tudo estacionamento do parque E aqui está o parque As crianças, mesmo assim Na neve, vêm aqui para brincar Então ontem, quando tava nevando vem as criancinhas que moram lá perto de casa, pra cá, pra poder brincar. E aqui, ó... <risos> quase caiu, ó. E aqui, onde tá o parquinho, é tudo areia. Aí, ó. não dá pra ele andar. Não dá pra ele andar porque a neve tá muito funda. É. Ó, olha. Meu pé quase tá funda. E aqui é tudo areia, tá, gente? É, aqui é tudo areia. A neve cobriu tudo, mas aí... Nossa, tem que prestar atenção antes você é tá pisando. É porque eu vou mostrar pra galera. Aqui é tudo areia, ó. Aí, é o balanço que eu tirei. É, o balanço, cara. A já tirou foto ali. E aqui, pras criancinhas brincar. Olha só. Cheio de neve. E ali é a quadra onde dá para brincar de tênis. Tem um meio Mayfique, ó. Onde dá para brincar de tênis, basquete. Tem os golzinhos de hóquei e golzinho de futebol também. Olha só. E lá tem a piscina. A gente podia mostrar a piscina também, né? Aí o golzinho caído aqui. Um golzinho ali, outro golzinho lá. Centro de basquete. Eu ali no verão a gente vai brincar de tênis aqui Sim. Fazer uma competição Vamos lá mostrar a piscina pra vocês Pra ver como que a piscina tá Esse vídeo aqui eu vou ver se eu posso ter ele sem corte nenhum Pra vocês verem a gente saindo de casa E andando aqui Tudo E aí vocês podem ver como que é Aí, ali já subindo no morrinho. Olha só. E lá tem uma avenida. Não, vou dar um fotão aqui, hein? Aí, já tá querendo tirar foto. E aqui, a piscina. Olha só. A gente veio aqui. Olha. Olha. A piscina tá toda congelada. Ó. Olha lá. Deixa eu chegar de lado. Vou mostrar pra vocês a piscina de lado. Aqui, ó, você pode vir no verão pra nadar. Toda congelada. Então é assim que fica a piscina aqui. Pra quem quiser vir nadar no inverno, não tem como. Vamos voltar pra casa? Ah. Quer voltar por aqui? Olha, te já tem umas pegadas aqui. Alguém já andou aqui. Será que é o carinho do Dobinho? Aqui dá pra pôr o pingo, tá mais fino, ou você quer deixar poeira? ele Olha só, tadinha, fica tremendo Mas ele gosta de andar na neve Queria ver ele cagando na neve <risos> Então anda um pouquinho com a gente aí também Então aqui a gente sabe, ó Que tem um caminho Quer tirar foto? Mas aqui eu não recomendo você ir lá não Daqui? É. Dá. Da. Duas horas depois. Aí, ó. Agora vamos. É pra lá, né? Uhum. Tá Aham. É Isso. Agora a gente vai andar aqui tudo. Vamos virar lá e nossa casa tá bem ali, né? Dá pra vê-la daqui, ali na esquina. Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado a gente nessa caminhada. Espero que vocês tenham gostado de ver a gente andando na neve. E eu vou tentar gravar alguns stories respondendo as perguntas de vocês, beleza? E olha lá, olha os gansos voando, olha só. Dá pra ver os gansos voando? Olha que bonito. Eles ali uma boa, uma boa pratada de comida aqui. É um assim, gancinho daquele ali. Então é isso. Te vejo no próximo vídeo. Bom dia, Pingo. Tchau, tchau.